Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, bem e aqui no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês aí a como farmar cartinhas colecionáveis da Steam pelo computador e sem precisar jogar, o que é melhor, né? Então... vamos lá. Primeiro vocês vão precisar do Steam Master, que eu já ensinei a como baixar. Tá no vídeo aí no canal, acho que é o um anterior desse, não sei, não lembro, eu acabei de gravar ele, então não sei como é que tá o cronograma. Então... é isso aí, vai lá ver o vídeo que eu ensino a como configurar, e é isso aí. E também se nos métodos de segurança lá. Vocês entram aí, clica em Steam Master Extended. Certo, aí vocês clicam aqui no Iniciar sessão. Vai precisar o SSO ID, o Steam Login Secure e o Steam Machine Out. Então, vocês entram aí na página da Steam de vocês, clica no cadeadinho, clica em cookies, clica no Steam Community, Cookies. E desce um pouquinho, aí vai estar tá aqui, o Steam System ID, o Steam Login Secure, o Steam Machine Out. É, eu recomendo que vocês não passem nada disso daqui para ninguém, porque isso daqui cai em mãos intencionadas. Vocês podem perder a conta de vocês. O Windows Master pede porque é mais seguro, é mais rápido de entrar na conta de vocês para poder farmar. Mas ele não tem como roubar porque ele é um código de programa. Ele é um programa de código aberto, ou seja, tudo que o programa faz tá lá no GitHub. Ou seja, qualquer desenvolvedor pode ver tudo que tá lá escrito E se fosse malicioso, não estaria no GitHub há muito tempo. E ele está há muito tempo lá. Porque eu uso há muito tempo isso aqui. Então, é isso aí. É, Clica aqui no SESIOID, copia tudo que tem no conteúdo aqui. E vai lá no Intel Master e cola tudo. Steam Login Security, copia tudo que tem no conteúdo. E cola lá no Steam Login Security. Vai no Steam Machine Out, copia tudo que tem no Machine Out. E cola no Machine Out. Clicou em atualizar, vai ficar analisando todos os pesquisando todos os jogos que tem para farmar e vai aparecer aqui 16 jogos e 48 cartas. Depois, quando acabar tudo, vocês clicam aqui em finalizar a sessão e pode fechar o aplicativo. E deixa a pastinha do, do Master aí na área de trabalho, ou em qualquer lugar. Que seja fácil de entrar nela. Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Se tiver ajudado vocês, deixa um like aí para fortalecer o canal. Se inscreve aí também para fortalecer. para ver próximos tutoriais que vai que você precisa de uma ajuda. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!